Tem poder pra salvar Pra sempre, autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Olá pessoal, olá a todos! Bem-vindos ao ADEC TV! Hoje nós estamos aqui gravando no carro, né? não estamos no estúdio, como vocês podem ver E eu estou muito bem acompanhada, né? Porque eu estou na presença de jovens Jovens abençoados <risos> Samuel, Arthur Vem Nós estamos aqui numa mistura de ADEC Music Com sinergia, que é o quadro dos jovens Nós vamos conversar e louvar, né Samuel? Faz parte, né? Tem que ter Faz parte, né Arthur? <risos> tudo de bom, tudo que a gente gosta Tudo que a gente gosta Falar de louvor, adoração e unidade Isso Okay. É o que tem. É o que tem. E tá tudo conectado um ao outro? 100%. 100%? 100%. É impossível você conseguir separar essas três, essas três problemáticas, falar assim. E, e meninas, eu quero começar assim. Quando a gente fala assim, às as, as vezes as pessoas que não entendem ainda, não conhecem totalmente. Ah, eu vou louvar o senhor, eu vou adorar o senhor. Tem diferença? Existe. Com Existe. certeza. É, o louvor é uma forma de adoração, né? Às vezes a gente pensa que adoração se resume ao, ao louvor, mas não, o louvor é uma forma. A palavra louvor remete à gratidão. Né? Então, louvar a Deus é, ser, é demonstrar gratidão a Ele por quem Ele é, pelo que Ele fez. Mas é apenas uma das formas de se adorar a Deus. Existem outras formas <risos> diárias, e isso é coisa demais da conta. É coisa demais. Então a diferença é essa aí. O louvor é uma das formas de isso. se adorar ao Senhor. Né? para quem não conhece, né? Tá, tá chegando agora, às vezes abriu <risos> lá, né? Ali passou o canal, viu? A gente lá no ADEC. E Arthur, eu sei que vocês fazem parte do Ministério de Louvor. Isso. Samuel, um dos líderes do tá Ministério lá. de Louvor. Estamos Arthur... Aí. Arthur, Arthur canta demais, viu gente? E Arthur... Muito, quantidade, realmente, muito escalado. Arthur, é verdade! E assim, né, o Ministério de Louvor é um dos ministérios, vamos falar assim, das igrejas, é, é, é mais visto, todo jovem que estar, tá, né? E, e eu acho muito legal, porque sim, a gente chega na igreja, a maioria dos jovens, Todos eles tocam instrumentos, né, nessa manhã. Ou eles cantam mesmo, tocam vários instrumentos. Lá na igreja a gente trabalha com, também com a, com a banda, né? E lá a separação da banda para o Ministério de Louvor, assim? Então, existe culturalmente, né? A gente entende que a orquestra ela é tão parte do Ministério de Louvor quanto o vocal, quanto a, quanto a base, né? Mas existe culturalmente, até porque antes eram grupos separados, existe aí uma, até uma dinâmica de trabalho um pouco diferente. Mas acaba que, como todos nós trabalhamos no mesmo Ministério de Louvor, a gente interage bem e somos um, um único Ministério de Louvor. Arthur, e quando você descobriu esse dom? Foi muito engraçado a forma como eu descobri. Assim, eu, na igreja, né, geralmente, é, como, é, como sempre funcionou, como foi o normal, menos na nossa igreja, é assim, os homens pregam e as mulheres cantam era mais difícil você ver alguns rapazes se despertar para cantar uhum. então eu nunca me liguei nisso, mas eu ouvi as pessoas cantando e eu tinha noção que eu era afinado, eu tinha noção de quem era desafinado é muito natural, sabe? eu lembro que uma vez eu cantei por acaso e, e alguém gostou, alguém ficou surpreso e começaram a me colocar para cantar e desde então eu não saí e, e eu, eu, eu me lembro que na verdade eu sempre me dispus a Deus, sabe? Eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, do que o Senhor queria de mim, do que eu poderia fazer também. Sempre fui muito tímido, mas eu sempre me dispus ao Senhor em oração. Eu dizia, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa. Então me direciona é, de acordo com os meus talentos, com as minhas habilidades. Me direciona, eu quero trabalhar para o Senhor. E o Senhor foi direcionando tudo. Ai, você está lá? Estou lá até hoje. Você tá lá até hoje. Então, das coisas que eu faço. Uma das coisas, né? Vai sair, não, né? Vai sair, não. <risos> <risos> Fique quieto lá. Gosto demais, gente. Não, eu, eu não paro de cantar, essa é a verdade. Amém. Eu, canto, eu, eu canto, canto o dia inteiro. Estamos todos agradecidos por isso. Todos, eu, eu vou fazer um parênteses aqui no assunto, eu vou, vou puxar assim um pouquinho agora pro nosso ministério. Vou fazer um comentário e ver se vocês concordam. Eu tava vendo um podcast, um trechinho de um podcast esses dias, e tinha duas jovens lá, né? E elas estavam sendo entrevistadas, eu não lembro qual que era esse podcast. E elas falaram assim que a melhor escola para quem quer servir o senhor é a Assembleia de Deus. Porque <risos> lá entendi. você pode fazer de... de tudo, você trabalha em todos os departamentos. Se você chegar em outro ministério, você fala assim, o que você faz? Aí você chega e fala não, eu faço de tudo. Porque... Dirige o culto, colho oferta, <risos> oferta canto, oferta. prego, banheiro, expulso o demônio. <risos> Lava banheiro da aula na escola porque realmente uhum. a gente tem muita oportunidade até de poder servir o ministério Ele... é muito bom para se desenvolver né essa é a verdade essa é ver Mesmo. É, pensar assim, mas a gente lá tem, se quiser trabalhar, tem muita oportunidade. Gente, tem. Se tiver, alguém, se tiver alguém querendo trabalhar, procura a gente. Tem vaga no, no é, som, <risos> tem vaga na som tem vaga em tanto não, lugar, gente, não, procura, não. gente tá é Gente, é, é, realmente existe essa cultura de trabalho no nosso meio e ela é excelente, é muito bom a gente trabalhar para o Senhor, é uma forma de se envolver, é uma forma de... De até de estar junto dos irmãos, é, eu penso que nós precisamos ter um cuidado também, né? que apesar de ser um trabalho, o nosso valor não está nesse trabalho, eu, eu tenho aprendido muito isso, é, por isso que eu quis puxar esse assunto, porque é, o pessoal de perto sabe, esse tempo, eu, recentemente eu fiz uma cirurgia e eu precisei ficar é, de repouso, trancado em casa, então às vezes eu ficava muito triste por não poder fazer nada, né? meu Deus, eu não posso cantar, não posso ir na igreja, e, e, na verdade, não é simplesmente isso, não é simplesmente trabalhar, não é simplesmente fazer alguma coisa. É o nosso valor, o valor que o Senhor vê quando olha para nós, está muito acima de tudo isso. Então, todo esse trabalho, tudo que nós fazemos na casa do Senhor, é importante a gente ter, ter em mente também que existe algo muito maior, que não é nisso que está o nosso valor. Não, não é, isso não é um fim, né? O fim ali é realmente adorar o Senhor, o fim ali é, é o Senhor, é sobre o Senhor. É, eu tava falando da formação mesmo, assim, é porque a gente, a gente tem oportunidade, né? Se a tem, se quiser, você pode ela, vai ter oportunidade de servir. Sim. Mas o fim sempre é o nosso coração, sempre a adoração é adoração e servir ao Senhor, né? E agora, voltando de novo pro assunto, que daqui a pouco você fala, vocês estão fugindo da pauta, né? <risos> <risos> Mas quando a gente fala de Deus é assim mesmo, é deixa, mesmo. Rolar, deixa, deixa eu rolar. rolar. Ih, dá pra falar aqui, gente, com o programa com vocês 24 horas. Mas <risos> haja gasolina, né? Haja gasolina, né? <risos> Nesse, ultimamente nossa, vou não estamos fazendo abusar da gasolina, Meu não. Deus. Agora, então a gente falando tá, do louvor, aí explicando pro pessoal que tá em casa, né? Eu quero voltar muito esse programa pro nosso público mesmo. Quando que começa o louvor? A preparação do ministério de louvor de vocês? Pra ir adorar a Deus lá, quando vocês vão subir no púlpito, com toda a igreja. Mas onde que começa essa preparação? Ah, no quarto, no quarto, com certeza. É, eu gosto de dizer que se o, seu, se o seu momento de louvor e adoração não começa no seu quarto, é, ele tá fadado ao fracasso, ele tá fadado a ser, talvez até mesmo, bajulação, né? Vai. A gente não pode confundir. É, às vezes o pessoal olha realmente, né, no domingo, a gente tem aquela preparação, tem um ensaio, ó, de manhã... Tem aquele período de escolha das músicas, mas existe um alinhamento espiritual que tem que acontecer. Isso acontece com o devocional, com vida, é uma vida constante de, de relacionamento com Cristo. Esse relacionamento que você tem em casa, no seu devocional, no seu quarto, quando ninguém te vê, é ele que vai te dar estrutura e ele que vai te guiar para conseguir produzir um momento de louvor e adoração congregacional porque a gente depois vai até falar aqui, mas a gente tem que saber separar também o, a adoração congregacional e a adoração individual, que são duas coisas que se, se complementam, mas são diferentes, entendeu? São diferentes, você não pode ter só individual nem só congregacional, é né? Arthur. Exatamente. Exatamente. Sabe uma coisa que eu fazia muito no início? Hum. Quando eu comecei a cantar, a ministrar o louvor, eu, eu, eu, para mim existia uma grande separação é, do, do Arthur normal pro Arthur que ministrava o louvor, Entende? Olha só, eu, realmente é algo que, que eu não ia sustentar, né? É, eu, quando, eu ia, tava quando eu estava escalado para ministrar, aí eu pesquisava na Bíblia o que falar, eu orava especificamente para algo uhum. e, e, e de repente começou a ficar muito pesado essa vida de ministrar e eu não entendia, até eu entender né, que o, o que eu estava fazendo não estava fluindo da minha vida realmente. Eu estava chegando diante do Senhor só para buscar alguma coisa para falar ali para ministrar. E não era isso que o Senhor queria para mim, né? É, até eu entender com o tempo descobrir que toda aquela adoração ia fluir do meu relacionamento com o Senhor. Se eu já tinha um relacionamento com o Senhor, se eu já conhecia o Senhor, se eu já passava tempo com o Senhor, se Ele era meu amigo, se eu era amigo dEle, se eu falava com Ele e escutava Ele falar comigo, eu não precisava daquela tensão de lá na hora de ministrar, procurar alguma coisa na Bíblia, não. Tudo ia fluir naturalmente do meu relacionamento com ele. Eu e acho isso, que essa palavra, maturidade, né? Essa palavra relacionamento, ela é hoje muito usada, mas é difícil de conseguir compreender isso mesmo, né? É. Porque às vezes a gente ignora a pessoalidade do Espírito Santo, fala dele ser uma pessoa, dele estar conosco, não consegue entender essa parte do relacionamento, porque é literalmente um relacionamento. É vida, é dia a dia com ele. Isso que vai sustentar a gente, que vai dar força, porque senão fica, fica um trabalho. Fica literalmente um, desculpa a expressão, mas um atendimento ao cliente. Você é faz aquilo obrigado, né? É impossível você sustentar aquilo porque o seu coração não está naquilo. Você está fazendo aquilo por obrigação. Uma vez que você tem essa, esse costume, um bom costume, essa prática, esse cotidiano de relacionamento com Deus, aquilo que vai acontecer é, no momento do louvor congregacional independente se você está no público ou se você está sendo ministrado aqui embaixo, Aquilo que vai acontecer é simplesmente um reflexo Daquele relacionamento que você já tem Então não gera peso, não gera trabalho Não gera cansaço Não é... gera confusão É muito não. leve Confusão é muito que eu leve. falo com a gente Sim, mesmo verdade. né É muito leve, sério O momento de louvor e adoração foi feito pra ser um momento leve E relacionamento com Deus? Eu falo, gente, todo relacionamento A gente tem que ter entrega Nossa, exige. Entrega, busca Empenho, né? E que todo verdade. relacionamento a gente, Leva um tempo não é do dia pra noite. Não é. Não e com Deus é a mesma coisa, né? É sim, com maturidade, é. com busca. Todo mundo aqui teve um ápice até entender alguma coisa. Porque o Espírito Santo fala com cada um individualmente. Sim. E cada um tem seu tempo. Você falou disso, né, Arthur? Eu tive, passei um período pra eu poder entender que, que era a mesma pessoa. Não era o Arthur ador, que adorava e o Arthur depois. Não existia essa separação. Não existia essa separação. E o bom de. de... É, ter esse relacionamento com o Senhor, de fazer amizade com Deus realmente, amizade com Jesus, é que ele é interessado nisso, né? Não é uma amizade que a gente vai forçar, não. Ele é o maior interessado em ser nosso amigo, estar bem próximo da gente. O Senhor sempre buscou se relacionar com o homem, né? O objetivo é. da criação da humanidade é. é relacionamento, a gente esquece disso. Ele é o maior interessado Exato. nisso, ele nos criou para esse propósito. Então, a gente buscar um relacionamento com Deus, a gente restaurar o propósito da nossa criação. Da nossa criação. E quando, né, ou lá em Gênesis 3, quando o homem cai, ele ainda busca o homem, né? Ele fala, Adão, onde você está? Ele, ele, o senhor precisava perguntar onde Adão estava? Não. Deus é lindo demais, então, gente. Ele sabia onde Adão estava, mas aquele ali, ele não queria que o relacionamento se quebrasse totalmente, se acabasse ali. Ele, ele busca o homem, não, onde você está? É incrível como a visão que nós temos de Deus é, às vezes é distorcida, né? É. É, somente a palavra de Deus mesmo pode nos limpar e pode nos dar uma visão correta de quem o Senhor é. Às vezes nós olhamos para o Senhor e achamos ele tão distante como se ele tivesse prestes a atacar um raio na nossa cabeça. <risos> não quisesse conversar com a gente, não é assim. Ele é manso, humilde de coração, ele nos procura, ele é interessado em estar próximo da gente. A gente espelha em Deus a nossa personalidade. É, é isso é aí. É nós que não estamos interessados, é nós que estamos prontos para julgar e para rejeitar, mas o Senhor não, o Senhor é manso, é humilde, é amoroso, ele está... De braços abertos o tempo todo A parábola do, do filho pródigo conta okay. isso, né? Que a única coisa que precisou pro pai ir ao encontro do filho Foi ver o filho voltando Foi ver o filho voltando tá, a única coisa que, que o senhor quer de nós Pra nos encontrar, nos abraçar, nos aceitar e nos amar É ver a gente querendo aceitar ele, abraçar ele E estar com ele É literalmente, é relacionamento, gente É recíproco, é recíproco. E, e né, como todo relacionamento, ele também é nosso pai, né? É... E... O amor dele, o problema que a gente enxerga também, às vezes o amor de Deus, quando ele nos corrige, é essa correção de Deus como forma de punição. E não é. Porque quem ama, corrige, né? Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Exatamente. A correção dele é correção de amor. Um pai precisa corrigir o filho. Um pai que não corrige o seu filho, não ama o seu filho. Não ama seu filho. Um amigo que não corrige o seu amigo, não é um amigo verdadeiro. E a Bíblia fala, né, que se nós não somos corrigidos pelo Senhor, nós não somos filhos legítimos. Mas nós somos sim. E por isso somos corrigidos por Ele, né? É, a Bíblia também fala que a correção naquele primeiro momento, ela não é desejosa, ela não é legal, não. Mas depois o fruto que ela gera é, é, é fruto de paz, é algo bom. Então a gente tem que aprender a passar por isso. Ter o Senhor realmente como um pai. Um pai é corrige, um pai abraça. É, Amém. ele acolhe Sim. e dá umas maradas de vez em quando. Sim. E dói, mas a gente aprende. É, a gente é precisa tudo. olhar para o fim. O fim de tudo isso é paz, gente. O fim é de paz. tudo isso é amor. Na verdade eu falo, e às vezes o Léo fala assim, não mas na verdade a eternidade, ela é uma realidade, né? Ela é uma realidade, e, e na verdade assim, para quem crê, para quem não crê, a, a, ela é uma realidade. Ou você passa ela com Deus, ou você passa ela sem Deus. Onde você quer passar a sua eternidade? A eternidade já começou, é importante a gente pensar nisso também. É, precisamos viver todo dia de forma eterna Que a nossa vida não seja simplesmente focada em coisas aqui Coisas que vão passar, que vão ficar Mas que os nossos passos né, sejam guiados pelo céu E assim nós vamos viver de forma eterna De forma eterna né? E nós vamos para um breve intervalo, gente é, Daqui a pouco nós vamos voltar E nós vamos voltar, nós sabemos como é que o assunto mudou Mas falar de Deus é assim nós vamos voltar para o assunto louvor, adoração Vamos falar de unidade, de excelência também Até tá? daqui a pouquinho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 Do céu que nos mostra a verdade eterna é a luz das nações, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pessoal. Né, nós já começando o segundo bloco. Muito bem, já. Louvante, adorando o Senhor com louvor, porque nós queremos falar para vocês né, do louvor, da adoração, onde ele começa, começa individualmente, lá no quarto, né? Cada um, a preparação individual, a preparação espiritual, a preparação técnica, né, porque tudo pro senhor é feito com excelência, tem que ser tem que dar seu melhor. Mas e quando chega no culto? na unidade, né, porque vamos lá, Salmo 133, se eu não me engano versículo 1, fala assim que quão bom e suave é que os irmãos vivam em? União, União. então como que funciona o louvor para o culto, para os irmãos né? para a igreja, qual que é o papel do ministério de louvor dessa adoração do ministério de louvor a respeito desse, dessa parte do culto, né, eu até ressaltei antes aqui que é bom a gente entender essa, essa separação do individual e do coletivo por quê? Primeiro, primeira coisa que a gente tem que quebrar na mente, culto não é só aquilo que a gente faz no domingo à noite na igreja. Um culto, culto a Deus é toda vez que você se prostra diante dEle para o adorar, isso é um culto. Que a gente, aquilo que a gente faz no nosso domingo à noite é um culto de comunhão em louvor e adoração a Deus. Ou seja, é, o que no, é quando nós pegamos aquilo que existe na nossa vida, no nosso cotidiano e trazemos juntos no mesmo momento no mesmo lugar algo para o Senhor. Então, quando nós partimos disso, nós entendemos que a unidade parte de uma preparação individual. Entendeu? Você mencionou perfeitamente a excelência. Só que se a gente for pegar na Bíblia, por exemplo, é, a Bíblia fala sobre Caim e Abel, né? Que os dois fizeram ofertas ao Senhor. Mas a oferta de Abel agradou ao Senhor é de Caim, não. Mas quando você olha a oferta de Caim, não era uma oferta ruim. Ela era o melhor que tinha. Só que ela não era a primazia. Ela não era a prioridade. Ou seja... O que algo que vai refletir no nosso culto que a gente pode chamar de excelência é completude é a plenitude do nosso ser é entregarmos completamente a ele entregar primeiro a ele e isso vai gerar o, o efeito da excelência e é algo que a gente só consegue fazer com, é, de verdade no culto de comunhão junto com os irmãos se a gente tem isso no nosso culto ao Senhor no individual então sempre eu vou bater nessa tecla o nosso culto congregacional ele reflete o nosso culto ao Senhor no nosso individual, mas é óbvio que a gente tem que sempre fazer algumas adaptações para o culto congregacional, afinal de contas eu não estou no meu quarto ouvindo a música que eu quero, do jeito que eu quero, então a gente cria alguns padrões até mesmo para respeitar e gerar um ambiente confortável de família para todo mundo poder é, cultuar junto. Cultuar junto. É São duas gerações, são gerações ali, são várias são gerações, várias né? Gerações. Ou seja, é, ali no culto, em comunidade, na igreja, é, é muito mais importante o irmão que está do meu lado que a música que está sendo cantada, né? Muito é isso que faz demais. total diferença. Nossa, você foi cirúrgico. 100%. 100%. Não tinha como você acertar mais, não. 100%. Foi mesmo. Então, assim, eu, eu tenho que pensar em todos. Porque Todo mundo. Exatamente, é gente. Mas você está adorando a Deus, se o louvor, se a letra estiver né, de acordo com a palavra, se tiver adoração... Mas, é, é, eu estava conversando com o Samuel antes, tem muita coisa de geração, que uma geração... Ah, não sei se eu estou falando certo. O, o, o, a melodia que eu ouvia em determinada letra de uma música, é, o nosso o nosso nosso hino, nosso sei lá, que a gente pode, posso falar, é a harpa, a harpa cristã. Hoje a harpa cristã, ela tem músicas, letras maravilhosas, lindíssimas, mas os jovens hoje gostam mais dos... Louvores. Posso usar a palavra gosta mais? Eu prefere? Posso, posso né, eu gente? Prefere preferem graça. os louvores. O, o, a, a geração mais antiga prefere a harpa porque eles viveram ali com, a, com o, as músicas da harpa. E como não chocar isto, né? Como não, não, Como. É, agradar a todos. Nós temos que agradar a Deus, mas como assim. Como é que eu vou usar? Eu estou. Tô... Como honrar a todos? É, faz parte da unidade, né? Faz parte da unidade, não faz? Eu acredito Sim. que um bom ministro de louvor, assim como um bom ministro da palavra, ele sempre vai buscar, como ele tem aquela, aquela responsabilidade diante daquelas pessoas que estão ali, eu como ministro de louvor tenho uma responsabilidade para os irmãos que estão ali comigo, de facilitar para eles um caminho é, para entrar no ambiente de adoração então, por conta disso eu tenho que ser sensível ao Espírito Santo e tenho que ser compreensível para mim conseguir acessar todos porque eu não quero levar só os jovens especialmente não quero levar só os irmãos mais antigos eu quero levar todo mundo entendeu? É, mas isso a gente tem que ter um pouquinho de cuidado porque esse momento algum pode entrar, eu sei que você não usou essa conotação mas é bom a gente reforçar pode entrar no ponto de agradar a um, agradar a outro porque se a gente faz isso, a gente condiciona o culto a uma, uma pessoa, pessoa na, na terra, terra. A, um, a um humano, e o culto não é, culto o, culto não é. é. O, culto o culto ele é, é a Deus. Deus. A, a gente, gente por, por exemplo, é exemplo, pra mim não é difícil cantar arpa, arpa ou cantar, cantar esses hinos mais novos, assim, isso não é sim. problema nenhum, entendeu? Agora, por que cantar harpa? Por que cantar os hinos mais novos? É porque um é melhor do que o outro? Não. Agora, se eu sei que, por exemplo, a minha avó, minha avó cresceu ouvindo o Rua de Cruz, eu sei que é uma música que pra minha avó ministra mais fácil o coração dela. Então, se eu quero alcançar a minha avó, eu posso cantar o Rua de Cruz entendeu? Mas não é porque ela quer, não é porque eu tenho que agradá-la, é porque eu tenho uma responsabilidade de também ministrar, é o que Arthur falou, é, é amor né? por ela, Isso. é preocupar com aquele irmão ali, não sentindo de fazer as vontades dele, mas de levar ele junto com você para o ambiente de adoração a Deus, porque é o que ele precisa naquele momento. Outra dúvida, Arthur e Samuel, você, a gente ministra louvor, né? o louvor a gente, a, com louvor a gente adora a Deus, então geralmente a gente está falando com o Senhor. Mas no meio desses louvores, eu posso, vocês, né ministrar uma música evangelística? Né? Eu quero que vocês falem a diferença para o pessoal entender e se pode, como que funciona isso. Eu acredito que sim. Eu não vejo problema nenhum nisso. É, nos nossos cultos, é, existem pessoas ali que não conhecem o Senhor. E às vezes uma música que que às vezes vai se direcionar diretamente aos irmãos ali, ela não deixa de ser uma música de adoração, não, na verdade. Uma música que apresenta, às vezes, o plano da salvação, uma música que apresenta o sacrifício do Senhor por nós, acaba sendo uma música de adoração ao Senhor e não tira o foco do culto. E ainda é evangelística, ela apresenta um plano perfeito que o Senhor fez para uma outra pessoa, né? E é interessante que, talvez, se alguém chegasse ali na frente e falasse toda aquela mensagem que a música tem, a pessoa não, não consegue gravar tudo aquilo. Mas quem sabe uma música com uma melodia, a pessoa vai até cantarolando aquilo para casa e, e, e a mensagem fica gravada ali na mente, no coração. Então é válido, eu acredito que é válido sim. Não, não, isso não tira o Senhor do centro. Eu acredito muito nisso, eu acredito que é válido e é importante. Eu acredito que existe a forma certa de fazer, entendeu? Mas em todos os cultos eu acredito que é interessante ter a gente conversa muito no Ministério de Vovô sobre, sobre dar liberdade para o Espírito Santo dizer para a gente o que a gente vai cantar, em qual momento, é, então a gente acredita muito nele estar tá guiando isso daí, mas com certeza a música ela é válida, até porque a gente tem que lembrar que a música, gente é, além de ser uma arte que a gente ama, a música é uma ferramenta, ela não é o propósito. Você não vê na Bíblia ninguém sendo chamado para ser músico, sim. mas sim exercendo o seu chamado através da música, então é por isso que a gente usa a música para ensinar para evangelizar, para profetizar, usa a música para todos os ministérios. Então é completamente válido em um culto ter uma música evangelística, até porque ela vai apresentar e vai ensinar de forma didática para as pessoas a personalidade, o caráter de Cristo. Isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, as pessoas conhecerem o verdadeiro Cristo, aquilo que ele fez, quem ele é. Então é muito válido, só que tem a forma certa o momento correto, isso tudo você aprende, né, a gente já fez algum, algumas mentorias sobre a forma mais prudente de colocar isso, porque até na construção de um texto, na hora que você vai construir um texto, você tem que ter uma, um caminho para seguir, você tem que ter um mapa, você tem que ter uma lógica para seguir ele, para que ele seja coerente e que ele transmita a mensagem de forma correta, entendeu? Então, da mesma forma, um repertório de, de um culto, você não, às vezes não é interessante você, come, você Colocar a música de evangelismo no meio entende? No meio. Você tem que ter essa, Esse estudo, essa dedicação Para entender a melhor forma de lidar E de incluir essa música no repertório Mas é válido, muito válido sabe, eu, eu gosto muito quando nós cantamos na igreja Aquela música alto preço Sei que foi pago um alto preço Para que contigo Eu fosse um meu irmão Eu gosto sempre de abraçar a pessoa que está do meu lado E realmente me lembrar disso sabe? É, é uma forma de você se alegrar no Senhor com o irmão que está do seu lado. Esse é um exemplo de uma música evangelística. É, de certa forma, evangélica. A boa parte das músicas evangelísticas que a gente canta hoje, elas têm um caráter de celebração e de gratidão. Elas têm, essa, elas têm essa visão e é um momento muito importante no culto. Um culto ao Senhor tem que ter celebração, tem que ter gratidão. Então era só para você ver ela entrando como parte fundamental do culto. Você não pode tirar ela. Então, qual que é a diferença em então, tal de um louvor de adoração e de uma música evangelística? Assim, bem eu, claro. Eu acho que a direção. A direção. Uma música evangelística, o, o alvo dela é aqui mesmo, que ela fale de Cristo. Ela está comunicando a alguém, oh. a uma pessoa na terra, aos irmãos. A música de adoração, ela é completamente vertical. Ela oh. fala ao Senhor. Então, por exemplo, quando eu falo, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão, eu estou comunicando com os meus irmãos, falando de algo que aconteceu, a gente está celebrando, está, está sendo grato, está se alegrando naquele algo momento. Algo bíblico. Exatamente. Agora, quando eu canto, vamos, vamos pensar aqui, só tu é santo, que é uma música da geração. É uma música completamente vertical. É eu comunicando com o meu Deus e adorando ao meu Deus. Então, são os e, mas são dois momentos que se complementam e que tem que ter no culto Isso é muito importante porque é realmente através dos louvores nós temos muita evangelização Sim Eu falo por experiência do meu marido, do Léo Ele foi muito evangelizado pelos louvores Porque ele sempre ouviu louvores Então quer dizer, já veio trabalhando ele há muitos anos Então realmente não, não pode deixar de ter, né Samuel? Não pode Sim. E algo muito importante da gente lembrar, que é algo que o louvor reflete, que é algo que a gente já comentou que eu preciso bater nessa tecla de novo, é a unidade. Por que, que é importante a gente cantar hinos na, é, naquele culto congregacional uns com os outros? É, a gente precisa até lembrar sobre a harpa. Hoje a gente tem um inário, né, aqui na Assembleia a gente tem um inário, mas qual foi o propósito da criação dele? A ideia de um inário oficial surgiu com a Reforma Protestante, porque até então quem cantava os hinos era quem fazia os momentos de culto era da igreja católica e eles eram em latim, então não tinha participação dos irmãos. Então o objetivo de criação da harpa cristã é congregacional, é para que todos possamos cantar uma mesma verdade em unidade. Então a ideia da gente ter um cenário, da gente conseguir cantar juntos no culto, é da gente estar junto como um só corpo, elevando levando algo ao Senhor, isso é muito bonito, por isso que não existe culto sem unidade, não é existe culto lindo. com igreja rachada, culto congregacional em um tempo, ele tem que ser, tem que ter unidade, tem que ser unido. Nós já estamos encerrando, nós não vamos poder falar, mas nós temos um tempo limite, espero que vocês tenham gostado, os meninos vão louvar mais, né, mais um pouquinho, e depois, quem sabe, a gente continua esse assunto. Tem muita coisa ainda para ser falada. Vocês querem deixar uma última mensagem? Samuel, Arthur? E... Eu Vou deixar, deixar. primeiro que eu falo de Vai lá, Arthur! <risos> gente, eu gostei muito de participar. E a, a mensagem principal de tudo que nós falamos aqui, né? É unidade e adoração, Senhor. É, é, congregar é bíblico. Nós precisamos fazer isso. E precisamos fazer isso amando o nosso irmão do lado. E acima de tudo, A Deus que é o foco da nossa adoração. Amém, Samuel? Viva com Cristo, tenha relacionamento com Ele, construa uma vida de amor e de devoção a Ele no seu quarto, na sua casa, você vai ver o impacto disso, não só no seu culto congregacional, mas no seu trabalho, na sua faculdade. Relacionamento com Deus é a chave para tudo. Chei. Meditem no o Salmo 173. Boa, nele lá. Eu te louvo, eu te louvo, Oh Jesus, meu salvador. Dá-lhe glórias, ó menino, pois é sangue de limpa o pecado.